戦いとは最後にどちらが立っているか Galera, você se lembra num vídeo de Tekken 8 recente que nós trouxemos aqui no canal? Com sinopses da história de cada um dos personagens dentro desse novo jogo que vai vir aí no futuro e tudo e nós mencionamos aí também o Rei Mishima, como ele apareceu ali na sinopse do Leroy e eu acho que na do Lars também como desaparecido e a comunidade começou a criar teorias sobre uma possível volta do nosso querido velho Parruda aí, né? Mesmo que ele tenha tomado aquele mega soco lá do Kazuya que depois o jogou na lava. O Harada e o produtor né, o Michael Murray, eles conversaram com o site The Gamer e eles mandaram a real sobre o personagem. Saudações, delícia, eu sou Caio Nobre. Vamos lá para mais um videozinho de Tekken 8 nesse canal maravilhoso. Se você está curtindo a nossa cobertura, cara, deixa o seu likezão aí, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube: se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês conhecem aí o procedimento, né? E considere, se você pudesse, se tornar um membro ativo aqui do canal, poder ter acesso a recompensas deliciosas e exclusivas. Então vamos lá, meus amigos, deixa eu trocar. Vou minha tela aqui para a parte de gameplay enquanto eu vou lendo essa matéria para vocês, que é um trecho que não é muito grande por assim dizer, né? Porque nessa entrevista com o site The Gamer, o Harada e o Michael Murray, que é o produtor, né, no caso também, eles conversaram com a galera ali da redação sobre vários temas específicos, não apenas sobre Rei Hat, personagens que morreram, voltaram e tudo mais, mas também sobre as mecânicas do jogo que eles estão trazendo de novidades, coisas que nós já discutimos aqui no canal também. E aí, meus amigos, ó, pegando esse Especificamente o trecho onde eles já começam a falar sobre o Rei Hat aqui na entrevista, tá? Vocês vão ver no trailerzinho maroto aí enquanto eu vou lendo aqui, ó. Enquanto Tekken entra corajosamente na nova geração, alguns fãs de longa data ficarão tristes porque certos personagens não virão com ele. Como o avô literal da série, era difícil para mim acreditar que o carismático Rei Mishima realmente se foi para sempre. Ele está realmente verdadeiramente morto. Isso significa que Kazuya é agora o principal antagonista da série? Isso é o pessoal da redação já conversando com o Harada e com o produtor. Daí eles responderam, ó. Eu não sei como ele não está morto, certo? Diz o Murray em risadas aqui, no caso, né, referindo-se à morte do personagem no Tekken 7, onde o Kazuya joga o corpo flácido de Heihachi na lava. Eu respondi que sempre poderia haver uma maneira, e em Tekken 4, Heihachi tentou se tornar imortal utilizando o sangue do Ogre, que ele acabou falhando. Como eles dizem aqui. E aí veio o Harada, meus amigos, que a gente sabe que é o cabeça da parada, né? Ele parecia bem morto pra mim, acrescenta Harada. Reihachi falhou em realmente converter o gene demoníaco e ele não o tem, então não há como ele reviver como Kazuya e Jin podem. E aí continuando, ó, Harada me disse que ficou surpreso ao ver o quão morto Rei Hat estava na história. Murray diz que quando Harada expressou seu choque para a equipe sobre o quão morto Hat estava, eles, dis eles disseram que só lhe deram o que ele pediu. Porque assim, eu acho que estão um pouco até confuso de entender aqui. O Hat que teve essa ideia de matar o cara e tudo, e passou isso pra equipe, a gente vai fazer assim, e acabou. Só que o próprio Harada, depois que ele tomou essa decisão e tudo, ele ficou em choque com isso, porque o Heihate, ele já é velho de casa, desde o início ali do Tekken e tudo, então ele vem acompanhando a franquia desde sempre, né, como eles disseram, ele é o avô literal da franquia Tekken, e agora o cara não vai estar tá mais pelo menos no enredo. Vamos continuando aqui, ó. A equipe dele disse: "Ei, do que que você tá falando? Essa foi a ordem que você nos deu. Eu lembro claramente, ainda falando sobre o choque que o Harada ficou, né, depois da morte do Rei ali." Continuando, meus amigos. Murray diz que Harada disse a eles: "Rei já morreu tantas vezes, você tem que ter certeza de que é convincente desta vez." E nós pensamos: "Você nos disse para ter certeza de que ele está morto, certo? E aí como é que eles fizeram isso fazendo caso Dar aquele socão no peito dele ali no final E depois jogando ele na lava Embora a gente não tenha visto Como eu disse lá no início Eu acho que eu disse né O corpo dele caindo realmente na lava Mas pelo que eles estão falando aqui Cara, sem chance Não tinha como alguém salvar ele ali Ele já estava bem próximo da lava ali Quando eles fizeram um corte também na cena Então realmente não há chances disso Ó, Harada talvez se arrependa de ter uma equipe Que segue a sua palavra com tanta boa vontade É o meu personagem favorito Então eu fiquei chocado Diz ele aqui no caso o Murray Para qualquer fã desesperado Para se agarrar Rara a esperança, Murray brinca. E quanto a Ia Rei Hat, né? Tipo, a inteligência artificial. Embora essa seja uma solução um tanto quanto estranha, né? Pela tradução a Pedaleta que ficou esquisito, mas é estranha mesmo, vamos dizer assim. Mas hoje em dia, quando os personagens podem retornar de alguma forma, nunca se sabe. Talvez isso seja apenas uma ilusão da minha parte, ainda citando aqui sobre uma inteligência artificial do Rei Hat voltar ali pro personagem de fato aparecer no Tekken 8. Daí é aquela parada, né, meus amigos? Por tudo que a gente leu aqui, pelo que eles falaram e tal, o Rei realmente tá morto, não tem chance nenhuma do cara voltar mais, pra galera que tava um pouco esperançosa disso acontecer aí Por conta daquele negócio de desaparecimento nas histórias de cada um dos personagens ali que a gente leu aqui né, em um vídeo recente pra vocês No site oficial do Tekken, onde é citado lá na história do Leroy na história do Lars Alexanderson também Mas... Isso não quer dizer que ele não possa voltar como um personagem jogável apenas Em uma DLC, algo do tipo, né? Ele não vai mais fazer parte do enredo mas por conta dos fãs gostarem tanto do boneco, acompanharem ele lá desde o início do Tekken Como eles próprios disseram, ele é o avô da franquia Eu acho que eles podem sim numa DLC futura, não diria nem no primeiro pacote de personagens Talvez um segundo aí nas diversas temporadas que a gente deve ter desse jogo assim como foi com o 7 né Eles acabem trazendo o Hat de alguma forma ali Só pra gente poder ter o boneco mais uma vez pra gente poder jogar No entanto, meus amigos, é isso aí Rei hat Mishima não vai voltar, ele definitivamente caiu caiu na lava ali, eu até fiz um comentário respondendo a galera num vídeo recente que eu fiz né, onde a gente menciona isso, falando lá que os deuses do roteiro poderiam dar um jeitinho mas, pelo jeito aqui se o chefão falou, meu amigo, que tinha que matar ele, a galera catou e já fez, realmente não tem mais volta pelo menos dentro da história DLCs já é uma outra coisa aí que eles podem fazer justamente poder agradar os fãs, entendeu? E aí galera o que, que vocês pensam sobre isso? Vocês gostavam pra caramba do Hat ali na participação dele na história? Vocês vão sentir falta do personagem, pra vocês foi coerente o que eles fizeram ali no final do set e tudo, pra vocês principalmente que manjam da franquia, da história como um todo eu vou adorar ver os comentários de todos aí meus amigos, e mais uma vez, cara, não se esqueça de deixar aquele likezão, poder dar uma força aqui no nosso canal, se você tá curtindo os vídeos de tag que a gente tá trazendo, a gente tá tentando abordar aqui o máximo de informação que a gente pode sobre o jogo, justamente pra poder mantê-los muito bem informados, então deixa aí o seu likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos, eu vou ficando por aqui, um beijão pra todo mundo aí